lá estamos aí de novo para mais uma aula nossa essa com essa aula nós encerramos todo o conteúdo de, de química né do, do nono ano de ciências, a gente fala química né mas na realidade é ciência do nono ano e aí vai é, fica faltando a parte de física né que a, no nono ano o, o conteúdo ele é ele é dividido em física assuntos de física e de química então reações químicas é o nosso último último assunto né. na aula passada nós fechamos a, a questão dos das funções inorgânicas, falamos de, de ácidos. Né? É, na última aula nossa foi sais e óxidos. Né? Nas aulas anteriores nós falamos de bases, falamos de ácido então agora nós vamos falar de reações químicas. Na realidade é o seguinte, é, as reações químicas, o que é que são reações químicas? né As reações químicas nós também chamamos de transformações químicas ou fenômenos químicos. né Estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós fazemos muitas... É, questões que envolvem reações químicas e, às vezes, nem sabemos que são reações químicas. Um exemplo disso aí é o cozimento de alimentos do ovo, o azedamento do leite. Tudo isso ocorre devido a reações químicas. A queima de, de fogos de artifício, o processo de fotossíntese realizado pelas plantas é reação química. A classificação das reações químicas Devido à quantidade de, de, de variedade de reações químicas, nós temos que, que, que classificá-las de acordo com alguns aspectos. Por exemplo, as reações químicas elas podem ser classificadas segundo a, seguindo a vários critérios. Por exemplo, liberação e absorção de calor. Então, a reação ela pode ser exotérmica ou ela pode ser endotérmica. Exotérmica, um exemplo, a quema queima de um carvão. A endotérmica, uma reação nitrogênio e oxigênio formando monóxido de nitrogênio. A reação exotérmica ela termina com a temperatura maior do que ela começou. Ela libera calor. Quando você queima algo, se você tiver, por exemplo, uma fogueira queimando ali uma madeira, você chegar perto, você sente um campo ali de calor. Então ela é, acontece a formação do produto ali, mais calor, mais a liberação do calor. No caso da reação endotérmica, ela precisa, ela é o contrário, ela precisa, ela tem os reagentes mais calor para você ter a formação do produto. Você pode classificar as reações quanto à velocidade da reação. Um exemplo, reações lentas, o ferrugem. Quando algo está enferrujando, demora tempo, demora anos, dependendo do que, do que for. Né? Então, ela é uma reação lenta. Você tem as reações rápidas. Se você for queimar, por exemplo, um álcool, ele queima rapidamente. Né? Então, nós falamos lentas e rápidas, se ela é reversível ou não. Por exemplo, reações reversíveis. São então, as, as reações que ocorrem nos dois sentidos, que é indicado pelas pelas setinhas. Então, sempre que a... como é que você sabe se ela é reversível? Dupla seta. Está vendo? A seta vai para um lado e vai para o outro. Então, você tem o hidrogênio e iodo formando ácido iodídrico e você pode ter ácido iodídrico formando iodo e hidrogênio. Então, ela é reversível. As reações irreversíveis, a seta só ocorre em um sentido. Não tem como o produto formar reagente não, você vai ter sempre reagentes, reagentes é o que está antes da seta e produto é o que está sendo formado. Certo? Então, no caso aqui de cima da reversível, você tem aqui em, em um dado momento é reagente, forma o um produto, lá em dado momento é reagente, formando produto. Né? Então, ela ocorre nos dois sentidos, reversível e irreversível, você tem só num sentido, você tem o um enxofre e o oxigênio formando o dióxido de enxofre. O, agora, o dióxido de enxofre não voltará se é oxigênio, nem enxofre. Então ela é irreversível. Quanto à variação do nó do, dos elementos. Na reação de oxirredução, você tem um elemento, né, que, um ou mais elementos que vai perder elétrons. Por exemplo, você tem o zinco. O zinco ele está neutro. Ele, quando ele não aparece nada, ele aparece um zerinho ali. Você tem o cobre, que é um cátion. que Ele tem dois elétrons a menos. Não é isso? Então ele está com deficiência de elétrons ali. Você passa a ter deficiência, o zinco passa a ter deficiência de elétrons, e o cobre passa a estar estável, passa a ser um elemento eletricamente neutro. E nós falamos essa questão de elemento eletricamente neutro nas aulas anteriores. Então na semirreação, o que, é que acontece? O zinco, que era eletricamente neutro, ele perdeu os dois elétrons dele. Então ele passa de zinco o nox de zero, para A mais 2, quer dizer que ele perdeu dois elétrons, certo? Na reação de redução do, do cobre, ele tinha deficiência, e o que, que aconteceu? Ele passou a ficar estável, zerado. Então a gente diz que o cobre reduziu e que o zinco oxidou, certo? Então houve uma oxidação do zinco e uma redução do cobre. As reações sem oxirredução é aquela que não há, variação do NOX de nenhum elemento, ou seja, na reação envolvida os elementos terminam com o mesmo número de oxidação que eles iniciaram. Por exemplo, o óxido de cálcio com o dióxido de carbono vai formar é, o carbonato de carbono, certo? Então, observa que o NOX dos, dos elementos permaneceu o mesmo, não houve nenhum deles houve reação de, de, de oxirredução. Né? É, quanto à varia, variação da complexidade das substâncias envolvidas. Então, reação de síntese ou adição são as que duas ou mais substâncias reagem produzindo uma única substância mais complexa. Então, reação de síntese ou adição, você tem duas ou mais formando apenas uma, um produto. Então nesse caso aqui nós pegamos, por exemplo, A representa uma substância, B representa outra substância, é, ou pode ter várias outras substâncias envolvidas, mas ela vai formar sempre uma única substância. No caso ali nós colocamos AB. Né? Um exemplo disso, o magnésio reagindo com o oxigênio do A, produz óxido de magnésio. Então o magnésio com o oxigênio do A, Óxido de magnésio, tá vendo? Duas formando apenas uma. Então, síntese ou adição. É essa, essa reação aqui é o que acontece com aqueles flashes, é, os sinalizadores, aqueles flashes é, de foguetes, de sinalizadores que é a reação do, do magnésio com o oxigênio. É, as reações de síntese são denominadas síntese total. Quando partimos apenas da substância simples, então nós temos duas substâncias simples. Né? A queima do carvão, por exemplo. O carbono mais o oxigênio, formando o dióxido de carbono. É né? a queima do carvão. São então, a síntese total. Síntese parcial, quando dentre os reagentes já houve, no mínimo, uma substância composta. Então você tem aqui, no mínimo, nesse caso nós temos duas, mas nós temos, no mínimo, uma substância composta o óxido de cálcio e a água, formando hidróxido de cálcio. Então essa é a síntese parcial. É, esse óxido, esse hidróxido de, de, de cálcio, é o que nós vimos que é a cal hidratada, que é usada pelos pedreiros né, na, na argamassa, em calhação. Reação de análise ou decomposição, são as que em uma substância se divide em duas ou mais substâncias, estruturadas mais simples. Um exemplo, uma, uma única substância, na reação, ele passa a ser várias substâncias mais simples do que aquela. Então, nós representamos aqui por, por A e B. Nessa decomposição, você passou a ter duas substâncias ali. Um exemplo é, interessante disso aqui é um, o composto de sódio que é utilizado como herbergs no... Nos automóveis, né? Você tem NaN3, que quando essa reação ocorre, você passa a ter nitrogênio e sódio. Agora, aproveitando essa imagem aqui, vou fazer uma pergunta rápida. Se fosse para a gente classificar isso aqui, essa é uma reação rápida ou lenta? O Herberg. É uma reação muito rápida. Você vê que quando é, existe essa reação, rapidamente é. é inflado ali o Herberg. Então, certas reações de análise ou decomposição recebem nomes especiais, como pirólise. Pirólise ela é o quê? Ela é a decomposição através do calor. Né? E isso aqui é representado por uma equação química, que é um triângulozinho. Então, em cima da seta, você tem um triângulozinho, está indicando que aquilo dali ocorre na presença de calor. Então, por exemplo, você tem CuNO3, um sólido azul, no calor, você passa a ter óxido de cobre, que é um sólido preto, o a, dióxido de nitrogênio, que é um gás vermelho, mais o oxigênio. Certo? Você tem fotólise, que é a decomposição pela luz. Né? Um exemplo, você tem uma água oxigenada, na presença de luz, ela vai se decompor em água, em gás oxigênio. E você tem a eletrólise, que é a decomposição pela eletricidade. Você tem a água se decompondo no gás hidrogênio e no gás oxigênio. Certo? Então, nós temos também re, é, a reação de deslocamento ou de substituição, ou que a gente usa bem é, de simples troca. né Quando uma substância simples reage com uma... Composta, originando uma nova substância simples e outra composta. Por exemplo, você tem uma substância simples, A, reagindo com a substância composta, XY. Aí você passa a formar AY, que é uma substância composta, e X, uma substância simples. Então essa é chamada de simples troca, reação de deslocamento ou de simples troca. Um exemplo, se você mergulhar um prego, né, que é o ferro, numa solução de sulfato de cobre, que é o CuSO4, quando você retirar o cobre por alguns minutos e essa reação, eu vou, vou fazer para a gente essa reação para a gente constatar isso, esse prego ele vai estar tá avermelhado, né? Então o que que vai acontecer? O ferro com sulfato de cobre, você vai formar sulfato de ferro e o cobre separado. Reação de dupla troca ou de dupla substituição. Quando duas substâncias compostas reagem originando duas novas substâncias compostas. Por exemplo, AB mais XY. AB é substância composta, XY é substância composta. Aí você vai formar AY e XB, substância composta, as duas. Então, reação de dupla troca ou de substituição. Né? O exemplo, então, é o seguinte. Se eu misturar uma solução de nitrato de prata... Né, que é o AgNO3, com uma solução de cloreto de potássio, que é o KCl, resultará numa solução de nitrato de potássio, que é o KNO3, e um precipitado de cloreto de prata, que é o AgCl. Então, uh, essa, esse é o, o exemplo para a gente dessa, dessa reação. Então, você tinha aqui a prata, o nitrato de prata, você passa a ter mais o... o, o cloreto de potássio, você passa a ter cloreto de prata e nitrato de potássio. É, as várias reações estudadas, elas não se excluem mutuamente. Ah, de fato, por exemplo, se você pegar uma reação, ela pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o carbono mais... O, o oxigênio, a combustão do carbono, né, você formando dióxido de, de carbono, essa reação ela pode ser classificada de várias, várias é, situações, por exemplo. Ela pode ser classificada ao mesmo tempo como uma reação exotérmica, ou seja, ela libera calor. É uma reação rápida, né? ela é uma reação irreversível, ela é uma reação de oxirredução e ela é uma reação de síntese então embora você tenha todas essas classificações mas uma situação ela pode ser classificada em várias situações diferentes né? é, com essa questão então nós concluímos esse assunto de reações químicas né? então a nossa parte aí de a parte de química né, da ciência do nono ano nós nós encerramos com a questão de, de reações químicas é importante que você faça exercícios, né? que à medida em que você fizer exercícios, você terá é, questionamentos. Faremos uh, um experimento também sobre reações químicas. Né? Então é importante que você assista essa aula de experimento, que vai reforçar o aprendizado sobre esse assunto. Né? Um grande abraço para vocês, Deus abençoe o, o estúdio de vocês e nos veremos aí em breve. Um grande abraço.